galera, beleza? Me chamo Wesley e no vídeo de hoje eu vou te mostrar onde comprar o tesão de vaca da maneira correta Pra você não estar caindo aí em golpes através da internet, beleza? Eu vou te mostrar onde comprar o site oficial e vou te falar aqui algumas coisas que só quem conhece o verdadeiro sabe Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso e vou te mostrar a minha experiência e um pouco mais sobre o tesão de vaca se você tá em dúvida se você compra tesão de vaca ou não, se ele funciona ou não, como tomar, como usar da maneira correta Fica até o final do vídeo que eu vou esclarecer todas essas dúvidas de uma maneira rápida e sem enrolação, beleza? Então eu vou mostrar aqui, direto aqui na tela do meu computador, como que compra, onde que eu comprei, beleza? Prontinho pessoal, tá aqui ó, esse é o site oficial do tesão de vaca, beleza? É uma coisa muito importante, quando você for entrar... Faça aí algo por você mesmo, tá? Apague aí os cookies, apague aí o histórico e se possível entre aqui numa navegação anônima porque os próprios especialistas de internet, de dados, essas coisas eles dizem que a melhor maneira de você comprar e mais segura é você comprando numa aba anônima pra que não grave os cookies no seu celular, no seu computador mas eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo como eu deixei nos outros vídeos o link oficial desse site aqui então que você pode você tá vendo ó, o site oficial tá vou abaixar aqui pra você ver ó aqui mostra tudo como que você faz como tomar como usar os resultados de outras pessoas tá você tem 30 dias de garantia para você usar o produto ah não é sete dias de garantia para você usar o produto se você não gostar você pode pedir o reembolso e ele vai devolver seu dinheiro totalmente 100% beleza e você ainda ganha bônus especiais comprando o tesão de vaca você ganha isso daqui chega no seu e-mail tá são e-books em que você vai baixar no seu e-mail e vai ler é bem bacana bem bacana mesmo ajuda muito e aqui tá os kits mais vendidos eu te recomendo comprar esse kit aqui ó que foi o que eu comprei porque um, um só ele fica 89 90 agora você paga dois leva três por 130 ou seja o desconto é muito maior em cada um entendeu então você ganha praticamente um grátis então vale muito a pena comprar esse daqui para você poder estender aí o seu prazer né por mais tempo aqui ó se você tiver mais dúvidas tem aqui para você tirar tá a forma de como usar é você vai pegar ele ele vem num potinhozinho desse tamanho assim ó e quando você desrosca ele você puxa ele já tem um conta gotas que aí você vai fazer o que adicionar 20 gotas na, na bebida é não importa qual bebida que seja é você pode tanto colocar as 20 gotas de uma só vez na bebida ou você pode é, adicionar ela de forma tipo 5 agora 5 depois 5 depois 5 depois eu te recomendo colocar as 20 de uma vez foi assim que eu vi que deu resultado e coisa de 5 minutos 10 minutos vão por aí no máximo 15 minutos quando tá na corrente sanguínea eu acho já começa a sentir o efeito e ela já vai querer transar com você jovem então preste bastante atenção nisso tá é, aqui ó você pode ver que é 100% protegido tem as formas de pagamento aqui e só é vendido através desse site o site oficial então quando você entrar você vai clicar aqui ó eu quero experimentar ou peça já o seu certo aí você vai escolher o que você quer eu te recomendo esse daqui que é mais lucroso para você vai abrir aqui o site oficial e aqui você já está no site oficial, tá, da compra, né? No caso da compra, aquele lá é o site oficial do produto, este aqui é o site oficial da compra. E você pode ver aqui, ó, que é um site totalmente seguro, tá? Totalmente seguro. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai adicionar seus, ó, meus dados já estão aqui, porque eu já comprei da outra vez. Eu vou só apagar aqui, dar uma pausada no vídeo, fazer aqui, eu sempre compro por boleto. Porque eu não tenho cartão de crédito. E, ele, e aqui eu mostro. Ele chega em até 7 dias úteis na sua casa, tá? então é bem rápido às vezes o meu chegou com cinco dias porque eu moro aqui em são paulo o meu chegou com cinco dias então é bem rápido vou fazer aqui para vocês verem rápido prontinho pessoal aqui ó já gerou o meu boleto é isso que acontece se você gerar o boleto se você pagar vai acontecer é, pelo cartão vai aparecer mais ou menos isso e você vai ver que vai cair já no seu e-mail a mensagem que o produto já vai estar chegando na sua bank se você puder pagar o boleto mais rápido possível em dias úteis é melhor mas ele chega certinho tá de um a três dias úteis ele chega rapidão na sua casa E eles enviam para o correio Em coisa de 5 a 7 dias já chegar na sua casa Então aqui tá tudo certinho Se você quiser acompanhar o seu pedido Por onde que ele tá Você clica aqui, vê o número do seu check-out Tudo certinho E vê ele chegando Então é isso Se ficou alguma dúvida Pode comentar aí abaixo que eu venho responder Eu estou esperando agora os meus novos kits chegar Para mim poder mostrar para vocês assim que ele chegar A outra coisa eles chegam numa embalagemzinha bem discreta, tá? É a última vez que eu comprei, ele veio em um saquinho, um saquinho bem discreto mesmo de embalagem de correio, sabe? Não falo o que que é o produto, não falo o que que nada, só só tem lá o seu nome e o seu endereço e pronto. E eu moro em condomínio, ó. Então tipo seria condomínio, você sabe que a gente tem que ir lá na administração buscar as coisas, então seria bem vergonhoso ter que descer lá para poder retirar um produto desse. Então é bem bacana porque ele chega numa uma embalagem bem discreta, sem problema nenhum. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha tirado suas dúvidas. Se você gostou, comenta aí abaixo se você tem mais alguma dúvida sobre os efeitos dele ou algo, alguma coisa do tipo, tá? Ele é um produto completamente liberado pela Anvisa e certificado pelo Ministério da Saúde. Então ele não tem contraindicações nenhuma, ele não tem... É, ele não tem... Composições que vai afetar a sua saúde, tá? ele não tem glúten, ele não contém nada dessas coisas, é um produto totalmente natural. Então eu vou ficando por aqui, até mais.